Fala galera, sejam bem-vindos a esse vídeo, nesse vídeo eu vou te mostrar como tu pode ganhar 10 reais rapidamente com o aplicativo do PicPay, então vamos aqui, vamos entrar no aplicativo PicPay, a gente vem aqui no presentinho lá em cima, olha, convide um amigo e ganhe dinheiro para cada amigo que se cadastrar, eu convido um amigo, seja pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, essas plataformas, redes sociais e e-mails que tu pode convidar esse amigo, ou seja, se tu utilizar esse meu código aqui, tu vai ganhar 10 reais. Logo quando tu pegar e divulgar o teu código pro teu amigo, tu também ganha 10 reais. Era isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui o meu código aqui do PicPay logo aqui abaixo. Então clica no primeiro link da descrição e copia e cola o código aí no teu aplicativo. Valeu, falou, forte